Vamos andar aqui em mais um Corsa. Estavas então, uma dizer que eu já tinha tido um GT, vocês sabem melhor, melhor que eu. Já um tinha um, um GT e, e um com Swap de calibre. calibre. Pronto, então é o terceiro Corsa, mas nunca tinha tido este assim de mala, de rabo. TR. Este de mala comprida, nunca tinha tido nenhum. David e obrigadão por terem vindo aqui ao, ao canal do Aço. Obrigado, meu. Deus. <risos> Olha, estamos a andar num Corsa A, mais uma vez, sim, de ver? 85. De 85. Sai fora. Estou à vontade. Estás à vontade. Ele corta. Ele sai mesmo fora, meu. É que ele sai fora, para e ainda continua... Sol, Olha lá, meu. Pois mas é mal, meu. A parte vai até aos tempos. É pá, altamente, meu. é caralho. Quais é são os, os pneus que ele tem? Tem os pneus 130, uh, mas não são assim nada de. 135 a barra, não sei. 135? Sim. Tu és 13. um perigo! Tu és um se bem! Com 135 numa jarda destas, és corajoso, mano. isto é menino para fazer assim uma rivalidadezinha com um XSI, um XGTI. Sim, com um XSI é... É, brincar. É, é brincar. É isto que eu queria ouvir. E a volta é do XSI vai ficar toda acesa. XSI é brincar, é só o que eu tenho para vos dizer. Um... Mal, mas... pronto. É... Olha, é brincar para vocês. <risos> Pan is